Oi, pessoal, aqui é o Guilherme Cortez, deputado estadual pelo PSOL em São Paulo e estou gravando esse vídeo para me solidarizar com os trabalhadores da Vibrais, fábrica de material bélico da cidade de Jacareí. Os trabalhadores da Vibrais estão desde o ano passado em greve porque a empresa está em recuperação judicial, sem pagar os salários que deve aos seus funcionários. E agora se especula, inclusive, que essa empresa que produz material bélico possa ser vendida para empresas estrangeiras, o que é um enorme prejuízo para a soberania nacional. A gente transferir a produção de material bélico do Brasil para o capital estrangeiro. Por isso, eu estou na luta junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos para que o governo federal intervenha e proíba a venda da Vibrais para proteger o direito desses trabalhadores e também a soberania nacional. Tamo junto nessa luta.